Ele falou assim, previsão de uso do RP dentro do parceiro Magalu. Erisson, o parceiro Magalu, ele não vai ter o RP. Se você precisar integrar o RP, você tem que migrar para o Magalu Marketplace. tá? O parceiro Magalu, ele surgiu realmente para trazer as empresas do offline para o mundo online. E é isso que o Magalu tem feito há milhares e milhares de vendedores por mês. É tipo de uma forma, eu falo que é de balde de bacia. Porque o Magalu tem feito uma frente muito forte para ativar essas empresas offline. Por isso que ela tem até uma tarifa menor do que o Marketplace. O que a gente entende aí, falando de lei Universidade Marketplace? Se você começou a escalar. O teu negócio, você já sentiu o gostinho, você já se digitalizou, o teu negócio é a migração para o Magalu Marketplace, para você poder integrar operações, para você poder integrar, às vezes, com a tua loja física, com um estoque em tempo real, ali dentro, aumentar o teu mix de penetração, se profissionalizar na. Né? Não digo nem profissionalizar, eu digo avançar nessa escada de conhecimento, porque o teu pontapé é o parceiro. Tanto que é agressivo, né? A tarifa que a gente tem no parceiro Magalu não é uma tarifa que a gente vê em marketplace algum. Então, é uma tarifa realmente de entrada, de possibilitar negócios. E você pode ficar lá o quanto você quiser, na verdade. Porque tem a galera que escolheu ficar lá. Mas tem as suas limitações hoje, justamente porque há uma escada de evolução Dentro do teu negócio é, é o Magalu tirando dinheiro do bolso para acelerar os parceiros porque a tarifa é bem mais agressiva. Tô certo ou tô errado, meninas? Certo. Exatamente. É isso mesmo, Valeu. É, a ideia realmente é que você é cada vez mais segundo um grau aqui com a gente. A gente tem até é, a o Uin aqui, que é o pessoal da ConSchool também, que super apoia o seller, né? Principalmente os novos que estão começando, às vezes não sabem como que é a, a jornada, né, dentro do e-commerce, que estão iniciando mesmo, começando praticamente do zero, está saindo da loja física e vindo para o online agora. Então a gente tem todo esse apoio, a gente até é, faz esse convite para vocês participarem das aulas porque é um super apoio e buscarem sempre conhecimento também no mercado que isso é muito importante na né? lei, é muito importante a gente estar tá se atualizando o e-commerce está mudando assim muito rápido, né? a gente tem percebido isso então assim, quanto mais você evoluir no seu conhecimento, a ideia é que você vá faturando mais, que você vá crescendo E aí sim você migra para o marketplace porque é um caminho muito natural de você expandir aí o seu faturamento Buscar também outros canais de vendas, fazer o teste porque é importante, né? E conseguir crescer com a gente, aí sim buscar um ERP, um integrador para você conseguir fazer a gestão ainda melhor do seu negócio